O mundo da música costuma proporcionar uma vida tranquila e luxuosa para os seus artistas. No vídeo de hoje, o Então Existe vai mostrar a vida luxuosa do MC mais rico do Brasil. Mas antes, se inscreva aqui no canal, continue assistindo nossos vídeos, deixe sua curtida e sua opinião nos comentários e mostre que você também existe. Esse MC tem apenas 22 anos. E sua carreira começou no ano de 2013, mas ele estourou nas paradas em 2017. Desde então, ele fez parceria na música com Anitta e DJ Dennis. O valor do seu patrimônio ainda não foi estipulado, porque o MC está sempre adquirindo novos itens. E por causa das oscilações dos seus shows. Porém, atualmente ele está cobrando uma faixa de 150 mil reais por uma hora de show. E esse valor pode subir dependendo da quantidade de horas que ele canta em cima do palco. Antes da pandemia, seu faturamento chegava em torno de 3 milhões de reais por show. E lembrando que ele também tem contratos publicitários bem altos e serviços de streaming como YouTube e Spotify. Se fizermos a conta... Ele consegue ter um faturamento de mais de 36 milhões de reais anualmente. Então, já sabe de quem eu estou falando? É dele mesmo, do MC Kevin. Se você acertou quem era, deixe eu nos comentários, porque agora vamos ver o que ele faz com tanto dinheiro. O MC Kevinho veio de uma família muito humilde e já precisou dormir no chão após os shows porque não tinha dinheiro nem para pagar o hotel, mas isso ficou no passado. Hoje ele tem várias propriedades de luxo. Apartamento em São Paulo O primeiro imóvel adquirido pelo MC foi um apartamento luxuoso em São Paulo, na intenção de proporcionar uma vida confortável para os seus pais. Não sabemos o quanto custou esse apartamento, mas pelas imagens já dá para perceber que não foi muito barato. Casa em Campinas A segunda casa do MC Kevinho tem uma pegada mais sentimental. A mansão fica num dos condomínios mais luxuosos da cidade. A casa tem dois andares, área externa com piscina e ambientes grandes. E o valor também não foi revelado. Mansão em São Paulo ele se mudou para essa mansão nesse ano de 2021. Em suas redes sociais mostrou um pouco da sua nova casa. Alguns itens da mansão são banheiros com banheira, sala com pé direito duplo, piscina com borda infinita e uma iluminação espetacular. Tudo de muito bom gosto. Já tinha o particular. Por causa da sua agenda de shows, o MC sentiu necessidade de investir num jatinho particular. Dessa forma, não precisaria depender dos horários dos aeroportos. O modelo escolhido foi o Embraer Phenom 300. O jatinho tem um valor aproximado de 50 milhões de reais. Lancha e Jet Ski A lancha do MC Kevin foi personalizada com seu nome e acompanha um jet ski. Nas redes sociais ele faz questão de mostrar sua felicidade e o quanto aproveita das coisas adquiridas pelo seu trabalho. Não sabemos o valor exato dessa lancha, mas geralmente custa entre 40 mil a 100 mil reais. Coleção de Carros MC Kevinho não ostenta só na água e no ar, mas também nas estradas. Ele conta com uma coleção de carros que é pura ostentação. Ele tem um áudio R8 vermelho com 610 cavalos de potência, atinge 330 km por hora e custa aproximadamente 1,3 milhões de reais. Seu outro carro é uma Range Rover Velar preta, tem entre 300 e 550 cavalos de potência e custa aproximadamente 500 mil reais. MC Kevinho é um exemplo que todo mundo pode alcançar seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com geral, ative as notificações, curta e permaneça aqui com a gente, clicando num desses vídeos. E até mais!